Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa Universidade. Apresentação, Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Hoje iniciamos a série de três edições especiais do Extensão em Foco, direto do SEURS 36, o Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, que foi sediado de terça-feira, dia 28 de agosto, até o dia 31 de agosto de 2018, no campo centro da URGS. Há 15 anos a nossa universidade não sediava esse seminário. Hoje, nas próximas duas semanas, nós traremos edições especiais com entrevistas realizadas por nossa equipe de reportagem diretamente do evento ocorrido aqui na universidade. A gente inicia com a repórter Andriele Prats. Boa tarde, Andriele. Boa tarde, Vicente. Estou aqui no Salão de Atos da Reitoria da URGS, onde acontece a oficina de primeiros socorros, trazendo parada cardiorrespiratória, asfixia, desmaios e crise, de, e crise convulsiva. A atividade é promovida pelo projeto de extensão, programa de treinamento de primeiros socorros para a comunidade, que é da Universidade Federal de Pelotas. Estou aqui com a professora Norlay Azevedo, professora responsável pelo projeto. Ela é coordenadora há 24 anos desse projeto. Boa tarde, Norlai. Boa tarde. Eu vou te fazer algumas perguntas, então. Tu pode falar um pouquinho sobre o projeto de extensão? Sim, o projeto de extensão, ele foi criado na Faculdade de Enfermagem em 1992. E em 1994, então, eu entrei, ele foi criado por duas professoras e essas professoras, então, passaram a coordenação para mim e de lá para cá eu assumo o um projeto como coordenadora e a única professora que toca o projeto junto com os acadêmicos de enfermagem. O projeto, ele, ele tem uh, como objetivo levar a comu as comunidades uh, conhecimentos de primeiros socorros. Uh, entre esses citados por ti nesse momento, nós temos outros temas que, a gente, que nós abordamos. A gente não trouxe todos para cá hoje porque não daria tempo para abordar, mas inclui também... Uh, Afogamento, acidentes com animais peçonhentos, é, é, também é, acidentes com plantas é, né, que podem levar a óbito, tem fratura, transporte e imobilização, entre outros temas abordados. O projeto, ele se reu, nós nos reunimos na universidade todas as quartas-feiras por duas horas. Nessas quartas-feiras, é dividido temas, esses temas que eu citei, e os alunos então tem que procurar a parte teórica, eles montam a parte teórica, fazem os slides e eles apresentam para o grande grupo. Nesse momento, eu e os colegas, então a gente interfere quando acha que tem que mudar alguma coisa. E aí a gente vai é, mudando e ajeitando de maneira que fique bom para as comunidades que nos chamam entender entenderem. Então, nós temos leigos, nós temos que nos chamam as comunidades, é, professores de escolas estaduais municipais, é, assentamentos do Sem Terra, nós vamos nas comunidades, aonde nos chamam, e a universidade como um todo nos chama muito, né? então onde eles ligam para a faculdade, entram em contato comigo, marcam o dia, a hora, os dias e as horas, eu monto o curso, às vezes é curso, às vezes é seminário, às vezes é só uma palestra, eu monto o curso e a gente treina tudo antes na faculdade com os alunos, e aí vamos atender. É, nós atendemos essas comunidades que nos chamam pelo projeto de extensão. Além disso, o projeto ainda é, contribui com o treinamento do... Lá em Pelotas, os agentes de trânsito são chamados de azuisinhos Treinamento dos azuisinhos treinamento do SAMU, é, fizemos parte dos cursos de, é, da CIPA, é, enfim... Todo mundo que precisa de primeiros socorros, a gente vai e atende. Ajuda, atende. É, pode falar um pouco, então, sobre a oficina que vocês estão promovendo aqui hoje, a expectativa de vocês quanto o público, a recepção do público dessa oficina no Seminário de Extensão Universitária da Região Sul? É, assim, ó, nós mandamos para o nossa universidade é, essa oficina né? como... Uh, com o objetivo de estarmos hoje aqui. Então, a gente concorreu na universidade com vários projetos, a gente concorreu com a oficina de primeiro socorro. Como é que, então, nós organizamos essa oficina? Nós organizamos 40 minutos de teoria para essa oficina. Então, nesses 40 minutos, os alunos, uh, os dois alunos, né, o Thierry e o Maurílio, abordaram os quatro temas na parte teórica. E aí trouxemos os manequins que no, o nosso trabalho, a nossa metodologia utiliza... Uh, cursos teórico-práticos, ou seja, a gente fala na teoria e demonstra na prática com manequins. Então, nós trouxemos manequins adulto infantil de parada cardiorrespiratória e também nós contamos com alunos que fazem a parte teatral, que hoje foi a, a Tamires que, que simulou crise convulsiva. Os alunos... Não tem curso de teatro, mas simulam teatro, desmaio, enfim. E nós dividimos, então, por estações. O que significa essas estações? Uma estação de PCR, uma estação de asfixia, uma de, de uh, crise convulsiva e uma de desmaio. E aí nós nos dividimos nessas quatro estações, dividimos o público-alvo, as pessoas que estão aqui hoje assistindo, em quatro grupos. E eles foram passando nessas oficinas sucessivamente. E assim, ó, nós tínhamos uma expectativa que tivesse público aqui para nós. Nós tínhamos limitado em 20, eu acho que vieram todos, nós tínhamos esperança que eles participassem, participaram, eles colocaram a experiência deles. A gente sempre ouve a experiência das pessoas e aí a gente vai dizendo como é que se faz tem muita coisa de tabu ainda muita coisa que as pessoas trazem de casa conhecimento errôneo mas que a gente não não, não diz que está errado a gente diz só uma forma mais fácil de fazer e que não vai trazer danos para essas pessoas e assim ó a, expectativa, a minha expectativa acho que foi totalmente atingida, acredito que os meninos também, porque eles demonstraram muito interesse. Nós fomos muito bem recebidos aqui na universidade de vocês, pelo pessoal que nos recebeu, as acomodações, a forma que a gente pode demonstrar, assim, perfeito, né? Que bom! A gente está adorando de, ter, de estar aqui. Uh, qual é a importância de trazer esses breves treinamentos assim, para a comunidade? Bom, a importância, ela é, ela é, ela tem esse, esses breves treinamentos têm grande relevância. Por quê? A gente sabe que as pessoas que assistem esses treinamentos de três horas, por exemplo, ou até de uma hora, eles não sabem tudo, mas se eles se depararem com uma situação de urgência e emergência nesses temas, eles vão lembrar de alguma coisa e vão poder ajudar as vítimas. E isso é o que faz diferença entre a vida e a morte. Principalmente em relação à parada cardiorrespiratória, que eu disponho, eu, enquanto socorrista, Cinco minutos no máximo para salvar a vida dessa pessoa sem sequelas, assim como engasgo, né? Então é importante porque eles têm noção, na hora eles vão lembrar. Bom, mas eu aprendi lá num curso que se faz assim. Eles podem não fazer exatamente correto como eles fazem, mas eles vão dar uma condição para que quando chegue o suporte avançado de vida, o SAMU, ele, essa vítima, ela já vai melhorar, já vai ter melhores condições de sobreviver do que aquele que não recebeu nenhum tipo de ajuda. A gente tem, já teve feedback, assim, de assim, vítimas que foram salvas graças ao nosso treinamento. Nós recebemos várias... Uh, cartas por escrito, mensagens, agradecendo porque conseguiram salvar o Sim. nosso treinamento. Então a gente já tem isso registrado. Então né? tá, muito obrigada, Norlai. Tá bem, querida, quem agradece sou eu. É, em outro lugar, em outro local do, do campus da universidade, está a repórter Isadora Garcia. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, André. A gente está aqui com a professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, a professora Maria Salete Marcon, e ela faz parte do programa de interação das engenharias e zootecnia. Uh, boa tarde, professora. Boa tarde. Uh, primeiro, eu gostaria que tu explicasse um pouco como é o projeto que tu desenvolve lá na universidade. Bom, o Programa de Interação das Engenharias com o Ensino Médio, o PROENZEN, ele é um programa do setor de Ciências Agrárias e Tecnologia da Universidade, e a gente faz um trabalho junto com o Ensino médico, Médio Público e também particular. O que, que a gente desenvolve? É um programa de extensão dentro da Universidade, e dentro desse programa nós temos vários projetos. Então, tem projeto, eu tenho um projeto que envolve e dar palestra para o ensino médio, falar sobre os cursos do, do setor. Nós temos é, oito cursos de graduação, todas as engenharias civil, de software, de computação, materiais, alimentos, azotecnia, agronomia e licenciatura em computação. Então, esse programa é um programa que tenta motivar o, os alunos do ensino médio a fazer os cursos na universidade. Nós mostramos para eles e damos curso para, para os professores e também damos palestras para os alunos mostrando como que aquelas disciplinas do ensino médio, por que ele tem que é, estudar matemática, física, química, biologia, biologia para entrar na universidade e onde ele vai utilizar isso. Por quê? Nós temos que mostrar para eles onde que a matemática tem relação com a engenharia de computação, engenheiro engenharia de software, por que ele é importante ele aprender. Então, é uma forma de motivá-los a estudar no ensino médio, né? E ir mostrando para eles aonde é aplicado no ensino superior. E quais resultados vocês já tiveram com esse projeto? Bom... Uma, é, nós motivamos eles a fazer o curso, então nós aumentamos o número de, de acadêmicos vindo do ensino público, né, do, do ensino médio público. Nós fizemos um levantamento de quantos, é, o como que isso estava repercutindo, a ponto de eles virem fazer também os cursos na área das ciências agrárias e tecnologia. Então, tem aumentado significativamente o número de cursos. O que nós estamos fazendo agora, mais recente, é criar materiais e disponibilizar via nosso ambiente virtual de aprendizagem material gravando vídeos, onde nós estamos mostrando também a relação das disciplinas básicas do ensino médio com a, o ensino superior. Então, nós vamos disponibilizar em breve um ambiente virtual para o Brasil todo, quem já acesso, pode ter acesso a esse material. E em relação à história do projeto, em que contexto e quando ele surgiu? É, ao, mais de 10 anos atrás, houve uma chamada da FINEP onde de promoção das engenharias, e aí nós participamos dessa chamada, tivemos aprovado cerca de meio milhão de reais na chamada, nós, nós construímos um hall tecnológico com um, labo, com um auditório e quatro laboratórios, na época participaram quatro engenharias, esses laboratórios foram todos equipados, nós demos curso, ministramos curso para os professores do, do ensino médio para que eles fossem multiplicadores e pudessem estar repassando aonde a matemática, física, biologia, química era aplicada naqueles cursos. Era engenharia de computação, engenharia de materiais, civil e de, de alimentos. Esses quatro engenharias. Hoje a gente já envolve todos os cursos do setor, que são oito cursos de graduação. Uhum. Em relação à participação no SEURS, qual é a importância desse evento para vocês? É uma forma da gente estar divulgando o projeto. É, a gente tem vindo todo ano participar em todos os, é, tudo que envolve a extensão da universidade. Então, é uma forma da gente estar tá divulgando, da gente estar tá multiplicando ainda mais, porque nós vamos estar tá abrindo isso para o Brasil inteiro, né, via educação à distância também. Então, é muito importante a gente estar tá aqui e tá estar trocando experiências com a, a comunidade extensionista do país. Certo, muito obrigada. obrigada. Voltamos com você no estúdio, Vicente Fonseca. O Extensão em Foco de hoje fica por aqui. O programa teve reportagens de Andriele Prates e Isadora Garcia, apresentação de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogasse. Voltamos na semana que vem com mais cobertura do Ceurs 36. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação Vicente Fonseca.